Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos aqui com vocês E olha quanta coisa linda Eu adoro roupa, né? Acho que a gente que trabalha com roupa não é porque a gente trabalha Que a gente não gosta aí de comprar uma roupa, de receber uma roupa, né? E tem uma loja da China, meninas É sério, olha a qualidade dessas peças é, eles, me, eles entraram em contato comigo, me deram um valor em produtos para mim escolher, né? E assim, a loja tem de tudo que vocês imaginarem, tanto que vocês podem ver que eu não peguei só roupa, eu peguei um item de cabelo e peguei dois relógios, mas a, a maior parte aqui que foi roupa, né? Porque, gente, eu adoro roupa, tem sapato, tem bolsa, tem acessório, tem maquiagem, tem de tudo. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome da loja, mas eu vou deixar o link dela aqui embaixo no box de informação. É a Chicou, Chico? eu não sei como que se pronuncia, tá? O dilema de falar aqui pra vocês, essas lojas, né? É o nome, porque né, o inglês da pessoa é, né? Mas enfim, eu vou deixar todos os links, inclu inclusive dos produtos, lá no blog. Vai ter fotinho no corpo pra vocês verem como que fica. E vai estar tá lá todos os links que já vai direcionar vocês direto pra comprar todas essas peças aqui. O site deles é muito barato as coisas. Meninas, chega muito rápido. E a maior dúvida... Paguei imposto? Não paguei imposto de nada. Eu achei que eu ia pagar imposto neste item, pelo menos. Porque olha como que ele veio, todo embalado, tá vendo? Aquelas escovas de cabelo, falei, ah, vou pagar imposto, porque já viu o Brasil, né? Mesmo não dando valor, Brasil, eles taxam mesmo. Não paguei imposto de nada, tá? Tudo sem imposto, chegou rápido, deu acho que, olha, pelas minhas contas, acho que deu 21 dias chegar todas as encomendas, e eu não vi a hora de chegar essa blusa. Gente, eu vou mostrar peça aqui por peça pra vocês, e no blog vai ter fotinho no corpo, tá bom? Então, vamos lá, tirar aqui pra mostrar um por um pra vocês. A primeira peça que eu escolhi, outra coisa, é, eu já comentei aqui com vocês, a, sobre loja da China, e assim, é, eu comprei, eu, quando eu, lá embaixo, quando você vai escolher a peça... Tem todas as medidas, né? E eu fiquei um pouco com medo. Falei assim, hum, eu acho que eu vou pegar um tamanho maior, porque vai que vem pequena. Sabe aquele medinho que a gente tem? Não façam isso, porque o tamanho lá está certo. Eu peguei a XL e ela é bem grande. Vocês vão ver no corpo que ela fica bem larguinha. Então, se você não gosta, eu tô pensando até em ajustar ela, porque eu achei que ela ficou muito grande pra mim, aí tá? E eu amei essa blusa. Ela é toda listrada, tá super em alta a blusinha assim. E olha esse aplique, ele é 3D, olha esse aplique, olha, ele é alto relevo, tá vendo? Ele é 3D, fala 3D, né, quando é assim, olha isso, ele é lindo, eu amei essa blusa, não vi a hora de chegar tudo aqui pra mim vir gravar o vídeo pra vocês e poder usar, né? Gente, amei essa blusa, olha que coisa mais linda, e a qualidade dela, olha o acabamento da blusa, toda bem acabadinha, ela é uma malinha que estica essas malhas mais geladinhas, sabe? Eu não sei falar pra vocês, eu acho que é um suplex. Acredito que seja um suplex a blusa. Gente, amei essa blusa. Então, fiquem espertas com o tamanho. O tamanho que tá é real, tá? Então, pra mim, eu queria que ela ficasse um pouco soltinha, mas não tão soltinha que nem ficou. Então, pra mim, olha, a M ficaria excelente, tá? E eu peguei a XL, realmente é muito grande e tem tamanhos plus size. Isso também é muito bacana, dá pra todo mundo comprar. Eu não recordo os preços que eu paguei, mas eu vou deixar o link lá no blog, lá tem o precinho, tá? A outra peça que eu escolhi também, eu escolhi XL, e olha, é muito grande, meninas, olha, ela é XL, tá vendo? Mas ela é bem grande, ela tá muito grande em mim, essa daqui, nossa, eu não sei, e ela é linda, olha, do jeito que eu gosto, ela tem esse gatinho, ela também é uma malinha, bem gostosa agora pro verão, tá vendo? Ela tem esses desenhos de gatinho, e atrás ela é toda preta, já tá com pelo de gato. É dos gatos aqui da blusa mesmo. Enfim, meninas. Ela é muito grande também, olha. Tá vendo? Pra mim era... Olha, o M ia ficar largo em mim. E eu fiquei com medo que ficasse pequena. Acabei comprando muito grande as peças. Tanto que eu vou mostrar a calça. Quer ver? E eu paguei super barato nessas blusinhas. Eu vou deixar os links, tá? Pra vocês verem o preço. A calça... Eu estava louca. Eu, eu até vou fazer aqui no canal com vocês... Ah, essa, esse modelo de calça Que é essa calça cenoura Olha que coisa linda E eu, essa daqui, eu ia pegar também A XL Só que eu, não, eu queria essa cor E essa cor só tinha o tamanho L Tá? E vocês vão ver lá como que deu certinho em mim. E eu tô usando 42 de calça L, ficou perfeita. Então, pra vocês verem como dá certinho o tamanho. Tira a medida cafeta métrica e olha os tamanhos que tá lá nas peças, porque dá certo sim, tá? Todas essas peças de roupa que eu estou mostrando, vai ter foto no blog. Então, entra lá no blog se você quiser ver como que ela ficou no corpo. Olha essa calça, ela parece uma viscose... Ó, ela tem elástico na cintura, então dá e serve tranquilo, tá? E ela tem aqui, olha, essa fita pra amarrar, é aqueles modelos de calça cenoura, eu adorei, olha, ela tem bolso, super bem acabadinha também as, as peças deles, olha, por dentro. Ó, e ela é um tamanho L, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê o tamanho? Aqui, ó. Tamanho L, tá vendo? E ela ficou super boa pra mim. Então, imaginem, se a calça que eu uso maior, eu peguei tamanho menor, né? E deu certo. Vocês imaginam essa blusa, o tamanho que tá em mim, assim. Ela ficou muito grande, assim. Não sei, acho que se servir pra minha mãe, eu vou até dar pra minha mãe, porque ficou muito grande em minhas peças, as blusas. Só essa de flor que eu vou arrumar, porque eu amei demais. Depois eu escolhi... Lógico que eu tinha que pegar gato, né? Gente, eu sou louca, a louca dos gatos. Olha isso, meninas. Eu escolhi dois relógios. Fiquei, pra variar, né? Impressionada com a qualidade deles. Olha, parece um corinho. Eu não sei. Não, não deve ser cor. Deve ser aqueles, é Imitação corvin, né? Mas olha isso. Deixa eu pôr ele no braço. Deixa eu colocar aqui só pra mostrar pra vocês. Gente, eu peguei um bege e um branco. Ó eu não abotoei, só pra mostrar olha que coisa fofa, não está funcionando porque ele tá com lacrinha aqui do lado, eu não tirei ainda tá? mas olha que coisa mais fofa esse relógio, a cara de um gato, olha, ó como é toda acabadinha a pulseira, super bem ó, muito fofa esse relógio, super bem acabado tá? e ele é bege a pulseira, tá vendo? e o outro que eu escolhi também de gato só que a pulseira é branca, tá vendo? mesmo, deixa eu focar aqui Ó, a pulseira é branca, o fundo dele também é branco, né? E também é desses escorinho assim, né? E olha esse daqui, é um monte, deixa eu focar, é um monte de gatinho. Ai, eu amei, meninas. Olha o acabamento, tá vendo? Também não tá funcionando, porque ele tá com lacrinho ali do lado. Mas olha o acabamento deste relógio. É super barato, viu, meninas? Não paguei imposto de nada, super indico a loja. Tá? Como eu sempre falo, eu só indico pra vocês o que realmente é de qualidade confiança, e confiança eu sei que vocês vão receber na casa de vocês e tal, porque eu vou falar, hein? Tem loja aí que a gente eu recebo as coisas aqui em casa, meu Deus, a hora que chega você fala, nossa, né? Não tem nem como mostrar, tenho vergonha de mostrar pra vocês. Mas quando chega as coisas, eu vejo que é de qualidade, que o preço é bacana, então eu venho aqui e mostro. E essa escova aqui, que nem tá... Eu tirei da caixinha e agora eu não consigo fechar a caixinha. Vocês também são assim? Não conseguem mais colocar do jeito que veio? Ai, meninas, eu tava louca pra chegar. Ela, essa escova aqui, ela é bivolt e eu escolhi na cor rosa, tem outras cores. Aí vem a escova, ela é bem pesadinha, assim, não muito assim, razoável. Vem um saquinho, né, que é aqueles saquinhos que você pode pôr quente. Vem, acho que é pra limpar ela, tá vendo, ó? Vem esse pentinho aqui pra limpar. E vem o manual de instruções. Ah, esse tá bom, porque tá em inglês, né? Porque é ruim quando vem tudo em chinês, que a gente não, né? Então... E esse daqui tá tudo em inglês, então aí dá pra traduzir tranquilo o manual de instruções dela. E aí a escova. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então ela vem super bem embalada, tá vendo? Ela vem nesse saquinho também, acho que é térmico, porque é um saquinho bem diferente, tá? Aí vem aqui, né, tem o um fio que é pra você ligar, interessante esse, essa tomada, porque dá, vai dar aqui em casa, porque tudo que eu tô comprando agora é negócio de eletrônico, tá vindo com uma tomada grossa, né, que é o padrão novo e horrível. Aqui atrás é o botãozinho dela, acredito ser o botão liga-desliga. É, e aqui, ó, ela se liga na tomada e ela esquenta, né? Aquela escova que ao mesmo tempo que você penteia, os é, do... é firme aqui, ó, eu achava que era, sabe molinho? Não, é firme, sabe aquelas escovas que você passa e alisa? Então, ó, eu vou, se vocês quiserem, me deixem aqui embaixo nos comentários, eu gravo um vídeo, sabe, só mostrando como usar ela, se ela, sabe, que, como que fica o cabelo com ela... Me deixem aqui embaixo, só que eu vou ter que gravar em alguém, porque o meu cabelo, ele tá Chanel, tá bem curtinho, então pra mim gravar em mim mesmo vai ser meio complicado, né? Mas me deixem aqui embaixo, se vocês quiserem saber como que usa, qual o resultado da escova, eu gravo um vídeo só dela, mostrando como usar e qual o resultado que ela dá no cabelo, tá? Eu amei essa escova, vou usar, eu vou fazer no meu cabelo, eu vou lavar o cabelo, eu vou ler aqui o manual... Né? Porque eu não, né? Vou esperar o marido chegar e vou pedir pra ele ler pra mim tudo certinho aqui o manual dela. É... E vou testar ela. E aí, me deixem aqui embaixo falando se vocês querem ou não que eu faça um vídeo mostrando como usar essa escova, tá? E foram esses os produtos que eu recebi da loja chico Chicou? Não sei como se pronuncia. Eu amei todos os produtos de muita qualidade. Fiquei chateada só... Que, né? Fiquei com medo de não servir acabei pegando roupa muito grande pra mim. Mas essa daqui eu amei. Essa daqui é muito linda, essa blusa aqui. Vou usar grande mesmo. Entra lá no blog e me fala se vocês acham que tá muito grande em mim. Porque tem foto no meu corpo. Então dá pra vocês verem bem como que tá. Ficou bem lar... Essa daqui ficou muito largona, sabe? Essa daqui também, mas não sei se é porque eu gostei muito, então eu vou usar de qualquer jeito. Mas eu também posso diminuir, eu posso até fazer um vídeo aqui também ensinando como diminuir, né? Porque eu vou ter que tirar a manga, eu vou ter que entrar aqui, porque a manga também tá muito grande. Ah, me deixem aqui embaixo falando se vocês querem ou não. Esses foram os produtos que eu recebi lá no... Como eu disse, lá no blog vai ter fotinho de tudo os produtos no corpo pra vocês verem. Então, entrem lá no blog e vai ter todos os links para quem quiser adquirir esses produtos. Não paguei imposto de nada, chegou tudo aqui na minha casa. Ah, é, me perguntaram uma vez aí... Não lembro qual foi o nome da leitora que ela me perguntou se quando a gente compra nesses sites da China, a gente tem que ter um endereço lá de fora... Não, eu dou meu endereço aqui do Brasil mesmo chega certinho aqui na minha casa, tá? Você tem que ficar esperto, só dependendo da loja que você compra, você paga imposto. Às vezes o é um imposto é baratinho, vale, vale super a pena, aí, aí o produto chega no correio, vai chegar uma cartinha na sua casa te avisando e você vai até o correio retirar esse produto, tá? Mas no meu caso, nessa loja que eu não paguei imposto de nada, chegou tudo aqui na minha casa, tá bom?